bem Bem-vindos a mais uma aula da Khan Academy Brasil. Nesta aula, vamos falar sobre elétrons excitados. Vamos observar as duas maneiras que os elétrons podem ser excitados. Vamos ver que podemos excitá-los para níveis de energia mais elevados e pensar sobre o que acontece quando eles ficam fracos, o que ocorre quando voltam para níveis de energia mais baixos. Para entendermos isso, vamos começar com um átomo simples de hidrogênio. Este é o mais simples que conhecemos. Vamos pensar sobre a versão de um hidrogênio que normalmente vemos, o isótopo que só tem um próton em seu núcleo e normalmente terá um elétron, se for um átomo de hidrogênio neutro. Ele estaria normalmente em seu estado fundamental se ainda não estivesse excitado. Então, o elétron estará na primeira camada, mas pode ser excitado e pular para outras camadas. Pode ir para a segunda camada, ou a terceira, ou a quarta camada. Sabemos que os elétrons não orbitam o núcleo, eles têm propriedades tanto de partícula como de onda e são como uma função de densidade de probabilidade de onde você pode encontrá-los. Esses níveis de energia estão associados a densidades de probabilidade de várias energias. Mas esta é a aparência de um elétron se estivermos pensando apenas em um átomo de hidrogênio neutro, onde o elétron está em seu estado fundamental. Digamos que estamos lidando com um átomo de hidrogênio, onde o elétron já foi excitado e, em vez de estar na primeira camada, já está na segunda camada, bem aqui. Se atingirmos esse elétron com um fóton que o excita ainda mais, essa luz tem um comprimento de onda de 486 nanômetros. Quando pensamos nela como uma partícula, pensamos nela como um fóton. Mas vou fazer ela assim. E sabemos que o fóton que a atinge com um comprimento de 486 nanômetros tem energia suficiente para excitar este elétron. Neste caso, o elétron passa de n igual a 2, da segunda camada, para a quarta camada e, então, irá absorver este fóton. Mas depois de algum tempo, este elétron bem aqui, o elétron excitado, pode voltar da quarta camada para a segunda camada. E quando isso acontecer, ele emitirá um fóton do mesmo comprimento de onda, de 486 nanômetros de comprimento de onda. E agora, estamos começando a entender que fótons com a energia certa podem excitar um elétron para se mover por uma camada ou mais camadas. Quando falamos de mecânica quântica, levamos em consideração o fato de que os fótons precisam de uma certa quantidade de energia para ser capaz de excitar o elétron, para que eles consigam passar para o próximo nível de energia ou até outro nível de energia depois. O mesmo acontece quando o elétron está emitindo energia. Ele não pode ficar em um lugar entre o terceiro e o quarto nível de energia. O elétron simplesmente não consegue fazer isso. Ele tem esses estados quânticos. Vai estar no quarto, ou no terceiro, ou no segundo, ou no primeiro. Não existe uma terceira camada e meia. Com base nisso, podemos determinar a diferença de energia entre essas camadas. Essa diferença é, essencialmente, a energia do fóton que o elétron emitiu quando saiu da quarta camada de energia para a segunda camada. Para descobrir a energia desse fóton, vamos usar algumas fórmulas úteis na mecânica quântica. Primeiro, é quando a energia é igual à constante de Planck vezes a frequência. O que parece ser a letra V, na verdade, é uma letra grega a letra grega minúscula nu. E isso é o que normalmente usamos para frequência, especialmente quando estamos falando sobre frequências de coisas como a luz. Nós sabemos como converter a frequência e comprimento de onda, porque vemos que a velocidade da luz é igual a qualquer comprimento de onda dessa luz vezes a frequência dessa luz. Então, como poderíamos calcular a energia de um fóton de 486 nanômetros de comprimento de onda? Poderíamos pensar sobre isso desta forma podemos primeiro determinar a frequência usando que c é igual a λ vezes nu. Vou escrever isso. Sabemos que a velocidade da luz é igual ao comprimento de onda vezes a frequência dessa luz. Se soubermos o comprimento de onda, podemos descobrir a frequência dividindo os dois lados por λ. Vamos fazer isso. Se dividirmos os dois lados por λ, obtemos que a frequência da luz será igual à velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda da luz. Lembre-se que temos o comprimento de onda da luz, são 486 nanômetros. E, então, você poderia pegar isso e substituir de volta na equação de Planck. Vou escrever que a energia será igual à constante de Planck vezes a frequência. Nós sabemos a frequência aqui. Então, será igual à constante de Planck vezes a velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda da luz. Posso escrever 486 vezes 10 elevado a 9 metros. Um nanômetro é um bilionésimo de um metro, e então podemos apenas pegar nossa calculadora. Nós sabemos qual é a constante de Planck. Nós sabemos qual é a velocidade da luz. Nossa resposta terá apenas duas casas decimais. A constante de Planck é 6,626 vezes 10 elevado a joules por segundo. Vou escrever isso. 10 elevado a -34, e vou multiplicar isso pela velocidade da luz, 2,998 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E então vou dividir o resultado por 486 vezes 10 elevado a -9. E o resultado é esse. Se arredondarmos isso será 4,09 vezes 10 elevado a 19. E a constante de Planck aqui é dada em joules. 4 vezes 10 elevado a 19 joules. Isso nos diz que a diferença nesses níveis de energia é a energia desse fóton que tem comprimento de onda de 486 nanômetros. Essa energia é 4,09 vezes 10 elevado a 19 joules. Terminamos a nossa aula. Até a próxima.